Yo, yo, yo, yo, yo, Vivendo e aprendendo, Vivendo e aprendendo, Vivendo e aprendendo, Vivendo, e se aprendendo Vivendo e aprendendo. Mano, drive, Alves street, com a roupilha certa, um nas ruas. Eu só quero viver. Uhum. Sem fingir que eu tô vivendo, pode crer. Vem só pros fraco. É mesmo? Porque aqui. Aprendi com o John Constantine a não confiar em ninguém Aprendi com o Martin Luther mal com X Que o ódio dissemina melhor que o bem Não tô incentivando mas olha só Se nós fica quietos sobra só o pó Aprendi com o Kevin que somos amados Depois que partimos pra uma melhor Aprendi com os meus pais que não tem trampo suor Aprendi comigo mesmo que a verdade dói Mas tem coisa pior Eu entendo Jesus Cristo, ter confiado só em 12 Mas diferente dele não confio nem amo ninguém Como dizia o Felp, já depositei a água pra quem não quis meu bem Me acompanhou de a pé, depois dentro do Gol, depois na Mercedes-Benz sabe bem, e quando eu tiver vivo Vou usufruir dos meus bens Usufruir. Enquanto eu tiver vivo, vou usufruir dos meus bens Por de nada disso voz existir no além Pingente do rei bruxo de ouro, elegante Igual maverique com banco de couro Tem muito pincher batindo, pensando que é cachorro louco Uns falam mal e sujo, mas o que lixo Vai achando que tudo que brilha é jóia. Vai se afogar no próprio desgosto. Vai se afogar, vai se afogar no próprio desgosto. Vem, vem. Eu só quero viver sem fingir que eu tô vivendo. Pode crer. Pecado só pros fracos. É mesmo. Porque aqui é aprender. Pode crer. Eu só quero viver sem Que é sempre ele quem salva a matilha Aprendi com o rap que o prazer é segundo Primeiro a família Aprendi com Troia Que presente de grego não entra na guerrilha Ninguém vai me criticar se eu andar na picadilha Eu aprendi com o clique que nós somos o controle Da nossa própria vida Por isso sempre tamo na filha Pode é. crer Digo um cavaleão que tem que trabalhar na metamorfose. E se quiser evitar o zoião, oh yeah, eu não entendo. De um milionário que não compra a cura das vacinas. Mas não tenta seu dinheiro, como obra-prima. A morte na espreita em qualquer esquina. Melhor você ficar na sua que eu fico na minha. Naqueles piques eu já dizia que eu trampo pra família. Chega no topo, fazendo no pescoço que brilha. Um dia nós vai estar tá nas ilhas das Maldivas, gastando dinheiro. É que eu, que tinha Você fingir que eu tô vivendo? Pode crer? Segava só pros fracos. É mesmo? Porque aqui é aprender. Pode crer? Eu só quero Porque nós tá é só aprendendo E aprendemos Vivendo e aprendendo Fala, pilha, ritmo, cômputo